Um garçom ganha um salário fixo por mês, mais gorjetas diárias. Como regra, ele se propôs a cada dia do mês guardar um pouco do que ganha de gorjetas para fazer uma reserva financeira, que é depositado no banco ao fim do dia 30. Exceto em fevereiro. No dia 1, ele guarda R$1. No dia 2, ele guarda R$2. No dia 3, R$3. E assim sucessivamente, até que no dia 30, ele junta R$30 ao que vinha guardando e faz o depósito. Em um de, determinado mês de 30 dias, ele precisou gastar tudo o que havia juntado até o fim do dia 15. Mas que repor seu gasto, esse gasto? Para isso, guardou do dia 16 até o dia 30 um valor fixo de X reais por dia. De modo que no fim do mês, depositou a mesma quantia que vinha depositando todos os meses, 17 de fevereiro. Qual é o valor de X? Aí você... Vira para mim e fala: Meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Galera, vamos lá comigo. Texto enorme, mas essa é a importância do método 50. Reparou? Um texto enorme, eu só subliei o que era importante. Então vamos lá. No dia 1, um, ele guarda um real, no dia 2, ele guarda dois. no dia 3, ele guarda 3, e assim sucessivamente, até no dia 30, que ele junta 30 reais. Cara, isso daí é uma progressão aritmética. Por quê? um dois três está sempre aumentando de 1 um em 1. Um. E aí ele guarda, no final, a soma disso tudo. Então, eu tenho um problema de PA. Olha que legal. Médio 50, né? Sublinhar para interpretar. Agora vamos ver a técnica R. O que, que a técnica R diz para gente, galera? Técnica R fala para gente que... Vai? Técnica R fala para gente que... Família, PA... Ali eu vou ter que achar a soma dos termos. Soma dos termos. Primeira coisa que eu vou ter que fazer. Depois, galera, é só para achar o valor do x, é só eu pegar a soma dos 30 e dividir por 15. Tá? Mas isso a gente já vai falar. Vamos lá. Vamos resolver essa bagaça. Vem com o papai aqui. Ó. Vem. Ó, ele tem uma PA. 1, 2, 3... Até o último, que é 30. Show de bola? E aí, esse valor de x, o que, é que ele vai fazer? Ele vai juntar a mesma quantia que ele juntava. Só que essa quantia ele vai juntar em 15 dias, colocando o um valor fixo, o mesmo valor. Esse valor fixo x, galera, ele vai ser igual à soma dos 30 termos daquela PA, dividido por 15. Por quê? O que, é que ele vai fazer, galera? Cara, vamos supor aqui comigo que ele juntava por mês 60 reais por mês exemplo prático para você entender vamos supor que ele juntava por mês 60 reais e aí num mês ele não todo mês ele juntava 60 reais nos 15 primeiros dias ele não juntou nada quanto ele vai ter que juntar por dia para no final do mês ter os 60 reais lembrando que são 15 dias vai pegar 60 e vai dividir por 15 de novo, Vamos supor que no mês ele guarda, todo mês de 30 dias, ele guarda 60 reais. Só que nos primeiros 15 dias ele não guardou nada. Cara, quanto ele vai ter que juntar nos últimos 15 dias, por dia, né? Igualmente, para chegar nos 60. É só pegar os 60 e dividir por 15. Então, por isso, galera, que o valor de X que ele quer é a soma dos 30 dias dividindo por 15, porque ele vai pegar igualmente em 15 dias. Show de bola? Agora que a gente já sabe disso, vamos partir para a solução. Vamos lá? Galera, para isso você precisa saber a soma da PA. Como é que é a soma dos N termos da PA? Simples. O primeiro mais o último vezes a metade da quantidade, tá? primeiro mais o último vezes a metade da quantidade. É a mesma coisa de A1 mais AN vezes N sobre 2, tá bom? Você que gosta da fórmula. Aqui no método MPP, a gente vai assim, que eu acho que é mais fácil para você assumir lá. Então, vamos lá. A soma dos 30, você precisa do primeiro e do último. Você já tem. Quem é o primeiro? 1, um. O último, 30, vezes a quantidade, que é 30. Isso tudo divididos por 2. Show de bola? 30 por 2 dá 15. Então, a soma dos 30, galera, é 31 vezes 15. Choro de bola, 31 vezes 15. Por que 31? 1 mais 30, 31. 30 dividido por 2 dá 15. E 31 vezes 15 dá 4,65. Choro milhão. 4,65 é minha resposta. Agora, família, o que, que eu vou fazer? Eu vou achar o valor do x. O valor do x vai ser o 4,65 dividido por 15, né? Que é a soma dos 30 dividido por 15 dias. 4,65 dividido por 15 dá...